parceiro perfeito. Dicas para encontrar o parceiro perfeito. Nesse vídeo vou ensinar você como conseguir o par perfeito. É isso mesmo. Obtenha todas as informações de que você precisa aqui. Assista esse vídeo até o final, são dicas exclusivas que revelarei só aqui. Mas antes, me responde, você já se inscreveu no canal? Então já se inscreve e já deixa seu like. Vou compartilhar 6 dicas para você encontrar o parceiro ou parceira perfeita. Nesse vídeo vamos falar do 1. Casamento básico 2. Explore seus valores pessoais 3. Decida o que você não vai colocar com pecilho. 4. Desenvolva uma imagem mental de seu parceiro ideal 5. Participe de atividades incríveis para se encontrarem. 6 – E a importância de escolher a pessoa certa. Uma boa maneira de imaginar a base de um casamento é em equipe. As equipes geralmente funcionam bem quando existem vários fatores diferentes, como corporação, comunicação, compreensão e outras características semelhantes. Ser capaz de ter todas essas boas qualidades dentro do relacionamento conjugal permitirá que ambas as partes vivam confortavelmente e pacificamente um com o outro e este deve ser o objetivo final a ser procurado. No sentido de alcançar o básico. No entanto, devido aos muitos desafios da vida, muitas vezes pode ser muito difícil concentrar-se em desfrutar o relacionamento conjugal sem algumas práticas conscientes que ajudem a manter ambas as partes focadas nos bons elementos do relacionamento, em vez de em sua negatividade. A maioria dos especialistas atestaria o fato de que talvez o elemento mais importante que deve prevalecer no relacionamento conjugal seja a comunicação. A boa comunicação sempre foi considerada o ingrediente mais importante a ser cultivado para que o casamento tenha uma chance razoável de lutar para ter sucesso. Esta ferramenta simples, mas muito poderosa, permite que ambas as partes estejam totalmente cientes dos pensamentos, sonhos, percepções, necessidades, desejos e uma série de outras informações informativas que permitirão que ambas coexistam, criem e mantenham um relacionamento forte. Isso vai durar por muito tempo. A capacidade de ser enfático também é outra boa qualidade para praticar. Este elemento dentro da equipe o Equipio ajudará ambas as partes a estarem mais em sintonia com os sentimentos uma da outra, criando assim uma atitude mais generosa do que simplesmente receber. Todos gostariam de ser tratados com respeito e dignidade, e isso é ainda mais importante à medida que o casamento envelhece. A maioria dos casais tende a cometer o erro de considerar um ao outro como algo garantido e está é geralmente a principal causa de frustração na parceria. Explore seus valores pessoais. Cada indivíduo deve ter seu próprio sistema de valores e isso geralmente é formado à medida que o indivíduo envelhece, de um jovem adulto a um participante mais maduro e produtivo na sociedade. Ter bons valores em vigor ajudará a pessoa na jornada da vida e será o ponto de orientação para a maioria das decisões tomadas. O que é esperado? Ser capaz de explorar os valores de uma pessoa e de um casal seria algo que valeria a pena por muitas razões, das quais a compatibilidade seria a mais importante a se considerar. Ter valores compatíveis não só tornará o crescimento do relacionamento mais positivo e viável. Mas também ajudará a mantê-los comprometidos com o relacionamento nos bons e maus momentos. Esses valores ajudarão a definir como ambas as partes dentro do relacionamento pensam, se comportam e se olham, tornando-se a força motriz por trás do relacionamento. Alguns dos principais elementos que definiriam o sistema de valores de um indivíduo teriam que incluir ambição, competência, individualidade, igualdade, serviço, responsabilidade, respeito, dedicação, Responsabilidade, capacitação, sabedoria, independência, persistência, otimismo, flexibilidade e uma série de outros processos mentais e físicos de pensamento conectivo. A maioria dos valores é formada à medida que o indivíduo passa por várias experiências na vida ou por meio da transmissão de valores familiares. Esses valores são vistos claramente através da forma como um indivíduo atua na vida diária e está é uma ótima maneira de avaliar a adequação de uma pessoa como um parceiro potencial dentro de um relacionamento. Ter bons valores em vigor e também valores que sejam compatíveis ou elogiosos ajudará ambas as partes a se sentirem mais confortáveis e relaxadas no relacionamento. Isso é especialmente importante quando há grandes decisões a serem feitas como um casal, onde os valores desempenham um papel fundamental no processar. Decida o que você não vai colocar como empecilho. Quando duas pessoas decidem entrar em um relacionamento, há vários ajustes que geralmente são feitos e a maioria desses ajustes é bastante fácil de acomodar e conviver. Fazer escolhas. No entanto. Quando se trata de fazer uma mudança completa, essa expectativa pode ser um tanto irreal, pois algumas coisas ou hábitos não são fáceis de mudar, não importa quais sejam as circunstâncias. Quando se trata de elementos como valores, seria muito difícil fazer com que a pessoa mudasse da noite para o dia ou até mesmo mudasse. Inicialmente, pode não ser uma boa ideia impor a outra parte todas as coisas que são aceitáveis e não aceitáveis para o indivíduo. No entanto, a longo prazo, é provavelmente uma ideia muito boa, pois poupará muito tempo e talvez até alguma dor de cabeça, se ambas as partes descobrirem que são incapazes ou não querem mudar certas coisas em si mesmas. Se isso for compreendido e aceito no início do novo relacionamento, ambas as partes serão capazes de avançar para um nível mais forte e focado. Portanto, no interesse de manter a sanidade em um relacionamento, ambas as partes devem ser francas com o que estão dispostas a tolerar e o que não estão dispostas a transigir. Esse nível de honestidade certamente ajudará ambas as partes a se entenderem melhor e a decidir se há algum futuro na busca dessa parceria. É muito importante notar que entrar em um relacionamento com a intenção de tentar mudar a outra parte seria uma batalha difícil e quase sempre prejudicial para o relacionamento. Assim, a necessidade de decidir e aceitar ou abandonar o relacionamento antes que ele chegue é muito difícil fazer isso. Desenvolva uma imagem mental de seu parceiro ideal. A maioria das pessoas tem alguma ideia do que eles querem que seu futuro parceiro seja e inconscientemente procuram essa pessoa durante o curso do jogo de namoro. O que você vê? Nem todas as pessoas conseguem encontrar a correspondência exata e às vezes tendem a se contentar com a próxima melhor opção disponível. No entanto, com uma imagem mental firme no lugar, o indivíduo será capaz de fazer um esforço concentrado na direção certa e provavelmente estará em uma posição melhor para fazer uma boa escolha. A seguir estão alguns dos elementos que deveriam idealmente compor o comportamento do parceiro ideal, maturidade. Este é obviamente um elemento muito importante a se possuir, já que indivíduos maduros tendem a fazer companheiros mais estáveis e são definitivamente mais confiáveis e experientes em lidar com as várias complicações dentro de um relacionamento. Isso se beneficiará ainda mais de muitas maneiras, se o relacionamento eventualmente evoluir para casamento e filhos. Abertura, ser aberto é outra boa qualidade a se procurar em um parceiro. A capacidade de ser imparcial e aberto sobre qualquer e todas as coisas dará a ambas as partes a opção de explorar várias questões sem a ameaça de entrar em uma discussão ou, pior ainda, de afetar negativamente o relacionamento. Honestidade e integridade, são características ideais, pois também terão um impacto positivo no relacionamento. Isso é especialmente útil quando confrontado com decisões ou situações dolorosas em que a honestidade e integridade permitirão que a situação seja resolvido da melhor forma possível diminuindo qualquer impacto de negatividade com a referida decisão tomada. Carinhoso, para algumas pessoas é uma disposição muito natural de ter expressar, enquanto para outras pode ser um desafio expressar-se ou receber afeto sem se sentir incomodado de uma forma ou de outra. Participe de atividades incríveis para conhecer o Like-Minded. Conhecer pessoas não é algo que deva ser considerado levianamente, especialmente se o indivíduo está em busca de um parceiro ou companheiro em potencial. Fazer um pouco de pesquisa e fazer um esforço consciente para sair de casa aumentará as chances de encontrar pessoas novas e interessantes e também de contribuir positivamente para a tarefa de encontrar um parceiro de vida adequado. Conhecendo pessoas uma das melhores maneiras de garantir a tarefa de encontrar um parceiro para a vida, que seria considerado adequado, seria buscar atividades saudáveis das quais pessoas com ideias semelhantes provavelmente participariam. Isso certamente seria benéfico para o relacionamento eventual, pois ambas as partes já teriam algo em comum, abrindo caminho para outras conexões que poderiam ser potencialmente igualmente agradáveis. Essas atividades saudáveis devem ser idealmente algo que o indivíduo esteja totalmente preparado para se entregar, pois isso seria um fator muito importante que dita o sucesso de qualquer eventual relacionamento encontrado. É importante garantir, desde o início, que o indivíduo está realmente ansioso e animado para fazer parte de uma atividade específica e não ingressar simplesmente com a intenção de agarrar um futuro parceiro. Estar totalmente preparado para participar totalmente da atividade saudável também permitirá que o indivíduo expanda seus horizontes atuais, mesmo que não haja um parceiro potencial à vista para ser roubado, criando assim uma situação em que todos ganham e não uma eventual perda de tempo, pois isso acabará por se tornar muito evidente para todos os outros participantes, especialmente se a falta de interesse e entusiasmo for muito clara. Algumas dessas atividades saudáveis podem incluir esportes mais ativos, como surf, mergulho, natação, vela, caiaque, golfe, esportes de equipe ou atividades menos extenuantes, como boliche, brite, mahjong e muitos outros. A importância de escolher a pessoa certa Muito pensamento consciente deve ser colocado no exercício de escolher a pessoa certa para compartilhar uma vida inteira. Erros dificilmente podem ser algo que qualquer uma das partes pode se dar ao luxo de cometer e nenhuma das partes pode saltar de um relacionamento para outro até que o ideal seja encontrado. Isso não só consumirá muito tempo e esforço, mas também terá efeitos negativos sobre o indivíduo que vive com esse tipo de mentalidade. Pensamentos finais. Quando a maioria dos casais toma a decisão de fazer parte de um relacionamento sério, há uma série de questões mentais, físicas e jurídicas que precisam ser resolvidas para que possam dar o próximo passo na vida como uma unidade, em vez de dois indivíduos existências. Essas questões podem às vezes ser muito complicadas, em alguns casos, exigir compromissos de longo prazo dos quais seria muito difícil escapar ou escapar. Assumir um compromisso vitalício com alguém não é uma coisa fácil de fazer e requer muita reflexão e ajustes de ambas as partes. As mudanças feitas são significativas e se o relacionamento eventualmente segue seu curso ou a noção de desistir é muito evidente, então haverá perdas em ambos os lados que às vezes pode ser bastante difícil de recuperar. Tanto emocionalmente quanto financeiramente, ambos os indivíduos terão que começar tudo de novo e esta, certamente não é uma experiência muito agradável de enfrentar. Portanto, fazer a escolha certa desde o início ajudará ambas as partes a evitar tais possibilidades negativas eventualmente. A maioria das pessoas anseia por ter um relacionamento que durará por muito tempo e, para poder desfrutar de tal cenário, a escolha de um parceiro seria fundamental para o resultado final desejado. Espero que este conteúdo em vídeo tenha ajudado. Ao chegar no final desse vídeo, você deve estar se perguntando: Terai, não há esse ser tão difícil assim? E eu vou te dizer: e não é difícil mesmo, sabe por quê? A grande maioria das pessoas tem a crença, ela acredita em que é para elas as coisas sempre são mais difíceis, e na verdade, por pensar assim, acaba se sabotando e não acreditando nas possibilidades. Se você pode imaginar seu par perfeito, você pode encontrar. Leve essas dicas para sua realidade e veja seus próprios resultados. Agora que você assistiu todas as dicas, deixe aqui nos comentários, quais têm sido suas dificuldades. Doutor do amor adora interagir e vai responder todos os comentários, perguntas.